Olá, meus patinhos, turma, vocês. Hoje estou aqui com mais um vídeo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo para os seus amigos, e é isso. Gente, quanto tempo que eu não falava nesse canal Ave Maria? Estamos aqui com a fé. Aí eu caí. Vale, minha fé sumiu. Foi? Foi, não sei. Vale, minha senhora. Mulher. Mulher. Ei. Ei? Mulher! Meu Deus. Desapareceu. Ai, não, não, não, na água não, na água não, na água não. Na água tu vai, vai pra lá, vai. Pra lá, Liz. ponte Tá, tá... <risos> Oi, mulher, voltou. <risos> vai, mãe, vai, mãe tá nem me escutando. <risos> então, hoje iremos fazer... <risos> então, hoje iremos fazer algo diferente. Nós iremos minerar. Tem dois clipe ali, beleza. E antes também eu... É, lá. Aí eu peguei aqui. Peguei o Silex. Brincadeira. para tipo, pra gente poder fazer o né, um negócio do portal. Fê. tá é gravando? Sim. a <risos> Ai, ah, mulher. Ok, então, a gente... A gente tem que achar carne ou fruta, não sei. No caso, maçã. Bora dormir logo. A gente também precisa de ferro, as pedras também. Pra... Tá morrendo, o é que tu fez? Meu baiacu, foi? Agora a gente irá e esse dar nossa volta. O nossa, nome dessa cara. ilha... É Ilha Diversões. Eita! Oh, meu Deus do céu. O nome dessa é ilha é Ilha Diversões. Tem que ir do pra tá, tu subir. A gente está indo nesse exato momento para uma aventura. Ai, eu tô morrendo aqui, né? Não, eu tô morrendo. Eu vou comer pão. Eu comer pão. <risos> Cadê meu escudo? Que fazer escudo aqui na estante? Oxente, vai. Vale. Não dá certo não pra gente fazer isso. Os... Bora, a gente tem que fazer os negócios. A gente tem pedra. A gente não tem pedra, meu Deus do céu. Não. É. A gente não tem nada, minha. Nem comida a gente tem direito aqui. Bora, assim. bora. Tu pode ir pescando. Eu fazer uma de trigo pra gente poder eu escuro na abertura. Enquanto pesca isso de... você vai pescando, pescando, pescando, pescando... A gente pelo menos tem um peixe aí para comer. E eu vou minerar. Tá legal. Eu tô com 5 punks, Ei. acho que era teu. Oi? Eu tô com 5 punks, acho que era teu. Eu tô viajando que eu não vivi pra você. Os <risos> botando um funk aqui, é. uh! Vale. De nada, a preda e morreu. O quê? que foi? Morreu aqui. O cara feito Tu pode ver as tuas coordenadas? Ah, um, é 70, 769, 65, 35. Achei pouco. Esqueci de pegar as coisas que deveríamos pegar. Uh! Mata pra gente comer, porque... Agora vai que mexer porque não tem espada. Oxê, o que é que tá acontecendo? Eu tenho espada, bem aqui, porque eu não entendi. Tem um onde de ovelha morta, ô, gente. Se tiver outro ovelha morta sacada. por aqui, o Herobrine apareceu. Tamo nele negócio aqui da atualização dele, por aí quê? Nem isso. Ai, que fú! Pode dizer. <risos> atualização de quem? Do Brian lá, que é 1.18. 1.18? Sei não. ai aí, mulher? No ti também. Nossa, Bem que que... Eu tô é uma leve sensação eu... que eu já passei por aqui. Mano, eu... tu pescar. Acabei de perceber que eu tô com a tua vara de pescar. Pois consegui... é, né? motivo de novo bem aqui. Opa, opa, opa, opa! Olha que legal! Olha que legal! Ai, mulher, eu lembrei aqui que eu tenho um pão. Já tá vendo que ficou <risos> legal. mulher, minha É, ah! Do nada, do nada. Do nada que eu gente, os Aê, não, não é, não é. Carambolas, aqui está cheio. Não não. Que, é que não será possível? Ai, Oi? Ai, que eu tô ficando sem paciência. Eu não acredito. Ah, ah, ah, ah. Ei, Mari, tem, água, tem um baú de Meu Deus, aí? eu tinha... Eu tinha... Não, não sei, então não, então não. Eu tinha ferro e eu tinha um ferro, porém ainda é um ferro. E eu tinha os fósforos. É os fósforos, meu Deus do céu, os fósforos. Eu e a Fê, a gente tem tá um mundo onde a gente joga em off, que é só pra gente jogar. Aí ela achou um village que troca carvão por esmeralda. Então ela pegou todos os nossos carvões, carvões e trocou por esmeralda. E a esmeralda não serviu de merda nenhuma. Tô lembrando dela dessa história. Ó da... oh, uma galinha popó! Popa, olha, me respondeu. Não! Eu passei por aqui. Não. Eu vim por um lugar. Porque isso aqui tá enorme. Mulher, aquela vara lá de pescar que tu tinha conseguido, que tinha sorte do mar. uma, eu perdi. Será <risos> que Faquinha não? Ok, vamos o seguir com gente <risos> Que foi? Mulher, te mato. Fala em minha agressividade, relaxe, relaxe. Não tá. acredito nisso. Relaxa, a gente vai conseguir Pô. outra. E no futuro será fácil pra gente conseguir outra. Você sabe, sabe, sabe, Nossa, Olha lá pra Ok. Ó, ali já tem ferro, então já tem um mini plano, um mini plano. mulher, eu ah, vou te bater. Bate não, mulher, bate não, pelo amor de Deus. Como é que... E aqui ah! uma coisa dessa. Eu peguei hum, hum. Meu Deus. Vou fazer duas p... não, não vai falar a pedra. Oxi. Já dizer que a cara tinha ter sumido. Então bora pegar a pedra. Digamos que eu aprendi mais um pouco nesses dias que eu estava jogando Minecraft. Então acho que eu já sei um... Minoria das coisas, porém, ensinar algumas coisas. É isso. Quando eu ainda era novata, a Fê tava me ensinando as coisas. Porque ela jogava mais tempo que eu. Ai. Calma. Aí, eu tava só indo pra baixo. Desde ir, Sem raciocinar. Aí eu fui lá e perdi o zinho que eu tava porque eu caí na lava. Foi triste. Eu diretamente pra baixo. E se for cravar hum. diretamente pra baixo, cave com dois buraquinhos. Nossa, como inferno é? Nossa, que escuridão. Calma aí. Acho Esse que tá xicapu. Dá pra colocar porque o meu não dá. Você perguntei isso. Os outros no YouTube dá. Ah, pra mim não dá. Leva minhas carnes de porco. Não, não, não. Não levei as carnes de porco, hum? não. Não, mulher. Mas nós conseguimos ter porco. Vai dar certo. Relaxa. Bate fácil. não, bate não. Não tem nem como. Estamos em pandemia, tu tá aí na tua casa, eu tô na minha. Inclusive, fiquem em casa, estamos na pandemia hum. aí no Brasil está piorando as coisas. E se forem sair, verifique primeiro se você é precisa que... sair. Não é um é é esqueleto de armadura de ouro. Contra ouro? É, vamos ver, um esqueleto com armadura de ouro. Então, passei para pegar muito carvão, não, mas eu ouro, ouro não presta nesse jogo, ouro não presta. Verdade, quebrou rápido demais. Morre, morre! ai Conseguiu me matar aqui, olha! Aranha nem me viu! Eu sou o flash! Ai, não, não, não, não, não, não, não. Sai. ai meu coração! Catapirambolas. pirambolas! Carambolas! não ah, é na macoto? Mocotó! Ai meu Deus, eu tô morrendo tá de fome. Eu tenho que encontrar bicho se eu morrer de fome, eu vou chorar muito, que eu tô com tipo uns 40 ferros, 40, 50, por aí. 30, sei lá. Ai, meu nome Ah, não nome não. Por favor, algum animal por aqui? Um animal, uma árvore que esteja caindo para cair. Nossa, um... não, ficou de Não, Maranhão, eu não vou comer seu olho. Aí eu morro, de verdade. 783, 604, menos 369. Vai, pronto. Não é o lugar é exatamente correto, porém... Ai, Ai, meu Deus, um creeper! Um creeper, só... Não! Dois! Fih, eu vou morrer! <risos> não, não, não, não. Nossa! Aí, matei! Fih, pelo amor de Deus, passa as coordenadas rápido, rápido, rápido. rápido. Uma vaca! É... é 700... 760... 761... 761... 761... Não, Não, não, não, não! Não, não, não, não! Não, não, não! me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Vem, vem, vem! Oi? Vim, vem, vem, vem, vem, vem, vem! Nossa, eu tô perdendo muita coisa agora, eu tô muito desorientada da vida. Eu tô Não, bora, pessoal pelo mão. meu Deus do céu. Tô, aquele mesmo lá, próxima parada cardíaca. Eu mais ou menos o jeito que eu tinha. Não, eu tô sem comida, né oh, aqui. Oh, meu Deus, porque logo uma pessoa ruim de memória tem que ficar lembrando das coisas. Aqui, eu tinha visto as, as flores vermelhas. Nossa, que um eu tinha cometido suicídio, nossa. Hum. Boa, boas lembranças. Hum. Se encontrar um buraco que um Creeper, que um Creeper, que o Creeper só explodiu, tá perto. Olha aqui uma crafting table bem aqui, olha uma crafting table com fornalha. Tem um esse um que terra aqui dentro. Fica aí! Entra dentro da caverna. Tu encontrou os itens aí fora? sim, tem uma caverna bem aqui, Mário, Nossa, gente, fica, a, fica, a gente passou aí, bem né? do lado, né, caverna. Né? a gente passou bem, a gente passou do lado, Mário. Uma é comidinha bem aqui no meu inventário. Eu vou lá, eu vou pegar bem aqui essas coisas. Poxa, gente. Varo, gente. Acho que chega de aventura por hoje, né? Então, meus patinhos, esse é o vídeo Espero que tenham gostado Estava com saudade de vocês Pois já faz um tempo que eu não aparecia Com minha voz, nos né? jogos Estava só aparecendo em caixa Do mesmo jeito, deixa um like Se inscreva no canal, compartilha E é isso, tchau, tchau Fê?